E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Hoje você vai ganhar 10 reais fácil, fácil, fácil. Mas vou te dizer logo que é urgente porque tem que ser rápido logo antes que acabe essa promoção. Normalmente tem essa promoção aí do Claro Pay, que você só que se cadastra e ganha 10 reais já pode mandar por Pix rapidinho, tranquilamente. Ela também tem a promoção de Indique e Ganhe. Você pode indicar outros amigos aí para ganhar esses 10 reais. Atualmente ela cancela muito rápido, muito rápido mesmo. Então se você estiver vendo esse vídeo em outro mês, outra época, eu vou te mostrar aqui a tela que você precisa ter para realmente poder ganhar os R$10. Quando você for criar sua conta claro Pay, você tem que ver se tem essa página aqui mostrando aí para você ganhar cadastra e se ganha R$10. Se não tiver isso aqui, não cadastra. Então você vai fazer assim, você vai baixar o aplicativo aí e ver. Se tiver aparecendo essa página, você vai se cadastrar e ganhar seus R$10 tranquilamente. E aí para se cadastrar é muito fácil, você vai botar primeiro aí seu CPF nessa página aqui, depois você vai criar uma senha simples mesmo, tá? Você vai botar aqui seu nome completo e aí você vai tirar um selfie, isso dá um sorriso apenas, apenas um sorriso. Vai botar aqui também o seu celular antigamente era cobrado só apenas celular da Claro, mas eu consegui fazer aqui com o meu celular da Vivo e eu consegui ganhar os 10 reais. acabei de fazer nesse exato momento aí, indicação aí do meu amigo Pinheiro e eu vim aqui, já fiz esse vídeo, valeu aí pela dica Pinheiro, vamos continuando aqui, rapidinho eu criei já, a partir dali já caiu o meu saldo aqui de R$10. muito fácil mesmo, muito fácil eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar, mas a promoção do Indique um Amigo já acabou. Então, infelizmente, eu não vou ganhar nada aí indicando esse aplicativo. Mas você pode ganhar aí se tiver aparecendo essa imagem que eu falei aqui dos R$10, beleza? E eu já te convido aqui para se inscrever no canal, porque eu sempre posto promoções assim que você pode ganhar dinheiro muito fácil. Aqui dessa aqui é 10 reais aqui em... Em 4 minutos você faz o cadastro e já tá ganhando 10 reais. E tem outras promoções mais complexas que eu vou postar aqui para você, para você poder ganhar muito mais. A última que eu ganhei um dinheirinho bom foi 1.500 reais com a Aurem, tá? Essa promoção já passou também, mas com certeza vai vir outras aí nesse patamar de você conseguir ganhar um dinheiro muito bom, beleza? Então se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aqui. Valeu, até a próxima!